Faz isso pra mais vídeo hoje, nós estamos aqui Para gravar um vídeo de mais supermercadete Hoje estamos aqui com a Radaxa Aparece aí Oi. Gente, ela ficou muito feia com esse efeito Posso? <risos> Ai gente, não dá pra entender. Aqui então, né O link do jogo tá aí na descrição A vizinho a minha tela não gravou, então com as coisas que a, gente ganhar, que a gente ganhar, né? Eu vou botar na tela dela. Mas não gravou, então é isso. Então eu tô, o, o vídeo vai ser muito curto, porque só dois foram. Só dois foram. Só um, na verdade, né? Porque o seu não vai, mas. Então é de código. Ai, tira esse efeito! Não. Não vai nem aparecer, então. Tá. Vamos pros códigos E se não for mais a e a gente for Alex, você gosta de pensar Voltando. Pronto Poetinho Radar sozinha ponto Aqui ó Vai continuando Aqui vamos pro código Se não me engano o One Hair Go, primeiro ano Não foi esse, esse não, foi? foi sim Não, o que foi foi aqui Lavander É verdade depois foi esse daqui que você... Filha, calma. Deixa eu testar. Que vai aparecer aqui o resgatei Código virado Like, panda, lá, dois. Inseri. Código usado. Esse aí, gente. A gente vai ganhar esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Não, esse Lavanda. Não dá pra aparecer. Depois eu boto lá na minha. No meu mercado. O próximo código não pegou, né? Deixa eu ver. Panda RX. É que? Pegou agora! Vai <risos> <risos> lá, Radaxa, digitar. <risos> Oi, gente. Acabou de descobrir que um dos nossos pegou. Qual que é o código? El, o, no, o código é esse aqui, guys. Like Panda RX2. Like Panda. Pandar RX2. A gente X2. errou o código, acho. 2 só? Oh. Espera, filha apressada Amor perfeito. <risos> Amor perfeito. Tá. Vamos continuar. Esse aqui não lembro. Vamos botar. Like Panda DB2. Concentração. Esse aqui, eu não lembro o que a gente ganhou. O que a gente ganhou? Você ganhou. Ah, foi os mil reais, né? Que mil reais o ok, quê, Pra aquele negócio lá das prontas carnívoras. Ah, verdade. Deixa eu ver se eu consigo coisar. Like. Panha mosca. Like. Panda DB2. Panda Próximo P... código, gente, é o P... like panda PG2. Panda. É o DB2, tá? Tá certo? Não ganha, não ganha, não ganha. Pode usar. O que eu ganhei? Vê ali nas plantas. Eu acho que foi mil real mesmo. Mil reais? É. Não, aqui, ó. O que que ganha? É. Tá em inglês. Green Hood. O tá por recompensa, né? Ah, resgatar por alguma coisa, tipo assim, ele dá um dinheiro. Ah, mentira. Você já usou, então você ganhou mil real. É like panda. v VF2. Like panda VD2. L v... 2 VF2! É, vai. VF2. Código usado. Usado? Ah, bom. Sei lá, tá demorando. Código usado. Apanha a mosca! Aê! É, é, é. Eu ia falar planta carnívora mesmo se você falasse. Assim. Isso aqui não deu, porque ele de completar todos os easter eggs. I like. Esse aqui não foi, né? A, like. gente, a gente tá tentando lembrar, gente. Mas a gente tem uma má na memória. Mas esse aqui é o likes... Dez mil... W.O. São quantos zero? Quatro. Okay. Uh -huh. W.O. Não dá. Gente, próximo o código. Fica aparecendo aqui, filha. Você já pegou o resto. Aparece aqui? Tá com vergonha? Não, foi vergonha que eu vou digitar ali pra ganhar também. Você já ganhou. Inserir. Eu não consigo. esse aqui também não deu, né? 200. RPGs, like 2000 sw sw eu tô com o código ficou é por isso que eu errei porque você falou 2.000. mas não é hum. é código inspirado hum. também te amo radax que... rpg like 500 ld Ó, oh, se o 2.000 pegar, tá tudo bem. Mas 10.000 é meio improvável. É, é RPG Likes 1000 XJ. Insere. Essa aqui não vai, filha, não. Like, like 2.000 FF. Esse aqui não deu, deu errado. Sabia. Vamos tentar os inspirados? Love Panda 2021. Love Panda 2021. Likes 7.500 SG. J. Uhum. Hum. Bom. Finaliza o vídeo comigo. Tá vendo? Aparece. Eu tenho que botar um negócio aqui pra ela se ver mesmo. Não é possível. Não, é aquele negócio ali que gravou. Filha inteligente. De longe você fica bonita, de perto você fica horror. Não, peraí. Não, não, você não pode aparecer. Eu que tenho que ficar. Tá, vamos deixar você, vai. Eu peguei de volta <risos> sem querer. Ok, vamos finalizar. Finalizar o vídeo. <sos> uh, é. Mas então só fez. O falou. O falou. O top.